E aí galera, eu vou dar essa dica então para quem pretende ir de, do sul do Egito até Hurghada, que fica no mar vermelho e tem uns recifes de coral lindo, e tu pode mergulhar e é muito barato. Então eu fiz isso, eu parti de Aswan, onde eu visitei a Bô Symbol, que é aquelas estátuas gigantes esculpidas. E como é que tu vai de lá? Então tu pega essa empresa que se chama Golbus ela tem um site onde tu compra as passagens online e esse ônibus ele é meio apertado assim mas é ele tem wi-fi ali tem lugar para conectar carregar celular então tem umas coisas boas e essa é a paisagem que se vê ali tem as tamareiras né que parecem os coqueiros né? aí é dentro do ônibus e meio apertadinho ali ó e então tu compra essa passagem tá tu vai de um ônibus ali e eu paguei eu acho que foi 50 reais. Assim. E não foi tão caro, porque é uma viagem longuinha até. Ele vai parando assim, em alguns lugares. Tem várias polícias de fronteira, assim, que. De fronteira não, polícias de.. A cada tantos quilômetros tem umas polícias e tal. Aí tem que ir parando e tal, checando a documentação, às vezes. Então tem que estar sempre com o passaporte na mão. Ali, ó, tu vê as tá na verdade e essa é a paisagem assim, tem tipo essa área assim, é tipo um é, um oásis tá então elas variam assim às vezes tem essa área verde às vezes é no meio do deserto e por que eu fui para Uruguaçu mergulhar no Mar Vermelho porque o Mar Vermelho né eu acho que todo mundo quer conhecer já que estava perto e lá tem altos recifes de coral assim, água azul turquesa linda e eu fiz um mergulho de cilindro e custou 150 reais tu mergulha duas vezes, é o dia inteiro é... são dois cilindros então num barco gigante que te pega no hotel te dão almoço incluso sabe, então é o lugar mais barato do mundo pra te mergulhar se tu quer mergulhar e é tudo de primeira, assim, o pessoal é responsável, umas equipes que sabe o que estão fazendo, eles vão te segurando o tempo inteiro ali na tua mão se tu tá me pela primeira vez e é bem tranquilo, eu fui num grupo legal de pessoas acho que tinha umas 40, 50 pessoas num barco gigante aí as paisagens ó, que tu vê, então tem aquela vegetação, depois tem um pouco de deserto continua no ônibus, tem bastante turistas aí no ônibus e. Realmente vale a pena, então, pessoal, conhecer... Porque depois, depois que eu fui pro sul do Egito, eu queria ir pra Jordânia. Então, eu fui meio que subindo e aí eu fui pelo litoral ali, então, para essa cidade de Rúrgada, que é mais a leste. É, do lado do Mar Vermelho. E dali, então, tu pode cruzar com o ferry é, não dali da cidade, mas tu subir mais, tu pode cruzar ali o, o Golfo. É o mar ali que agora eu me esqueci, é o Golfo... Ah, não esqueci. E aí tu cruza direto pra Jordânia. Tá. Eu fiz a cagada de não fazer isso. Eu fui de ônibus e passei por Israel e passei pra Jordânia. Só pra conhecer perto eu tive que pagar duas vezes o uh, visto de Israel, que é tipo 30 dólares. Então eu tomei uma facadinha. E ainda tem uns caras lá que se dizem de agências de turismo e então tu tem que pagar para ele ser teu agente para cruzar na fronteira. Eu até escrevi para embaixada do Egito no Brasil para ver se isso está correto. E aí eu cheguei, cheguei essa é a cidade de Rurga dela é muito turística. assim Tem vários resorts na beira. Cheguei no fim da tarde, hein, mas esse é o mar vermelho então. Ele não tem nada de vermelho, é azul, azul turquesa e essas praias tem tem é, privadas e públicas. As públicas tu paga tipo 15, é tipo 5 reais. Aí é o resort onde já tô indo fazer o um mergulho, tá no outro dia. A gente passa por dentro desse resort para pegar o barco. E no próximo vídeo eu vou mostrar como é que foi lá o, o barco, o mergulho, fazer as filmagens. Certo? Qualquer dúvida aí, manda um recadinho aí que eu vou responder pra vocês aí. Se inscreva no canal aí que não tá inscrito e valeu!